Olá super bom dia boa tarde seja muito bem-vindo e eu vou trazer aqui hoje para você uma dica de quando você pode utilizar a meditação mindfulness não só sentado numa cadeira onde você se conecta com seu pensamento com a sua respiração mas sim quando você vai também se alimentar porque a gente traz que ser mindful é um estilo de vida ou seja Todos os momentos do nosso dia, eles estão com atenção e com a intenção naquele momento presente. E a alimentação é um momento em que a gente provavelmente faz duas, três, quatro, cinco refeições ao longo do dia e muitas vezes a gente está extremamente distraído. E o meu convite para vocês é que antes das suas refeições você se conecte com a sua intenção e você seja capaz de dedicar toda a atenção para a alimentação. Eu vou fazer com vocês uma, uma prática, mas no momento em que você fizer a sua refeição, você tem que trazê-la para o seu dia a dia novamente, tá bom? E depois não esquece de me contar como foi fazer essa alimentação mindful. Será que você percebeu algum sabor diferente, alguma textura diferente, fez uma escolha mais consciente dos seus alimentos? Porque a gente sempre diz, né? Porque que tem que esperar aquele grande dia para degustar os nossos alimentos? Para realmente observar a cor, o sabor, né? Ou temos que gastar fortunas com aquele vinho e aí sim degustar e, e observar. Mas não, a gente precisa todos os dias, em todas as nossas refeições, ter a nossa atenção ali no momento presente. Né? Deixa de lado a televisão, deixa de lado o celular, o WhatsApp, se reúne com a sua família e deguste, faça garfadas né, conscientes até mesmo antes de conversar, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês essa prática para você se conectar e quando você fizer essa alimentação, você depois me conta como foi. meu convite hoje é para que a gente se alimente com mais consciência. Então, observar as nossas refeições e degustá-las pode ser algo que a gente pode inserir no nosso dia a dia. Afinal, a gente faz três, quatro, cinco refeições ao longo do dia. Então, meu convite hoje, se você tiver aí por perto, uma pasta, um damasco, até mesmo um chocolate, pode ser. Né? É, você pode utilizá-lo agora para fazer tudo que eu vou te trazer ou antes da sua refeição. Então, o meu convite vai ser para que você, ao sentar para se alimentar, você primeiro faça sim as suas respirações. sempre, né, corpo e mente no seu momento presente e observe desde o momento anterior ao selecionar os seus alimentos observando a cor do seu prato, o equilíbrio dos alimentos e na hora de degustar esses alimentos e se você agora tiver com um chocolate ou com um damasco simplesmente Observe. Olhe para esse alimento e veja a cor, a textura, o cheiro, a forma. O que esse alimento te transmite? E na sua primeira garfada, ou quando você coloca o alimento na sua boca... Mastigue com bastante curiosidade. Tenta fazer 10 mastigadas né, até antes de engolir. E observe o sabor, a temperatura, a crocância, as memórias. Às vezes, os, os alimentos nos trazem memórias afetivas. E aí sim, você pode engolir. E o convite é que você faça três garfadas em silêncio. Apenas trazendo toda essa atenção para este momento. E eu adoro fazer isso em família. Quando a gente senta para todas as nossas refeições, a gente aqui em casa pausa. E aí a gente fala, primeiro... Vamos degustar o que a gente está trazendo para a nossa refeição e depois a gente conversa. E talvez nesse momento dessa pausa também venha a oportunidade de você agradecer a este alimento que está ali na sua mesa. A todos os fornecedores, produtores e aí a sua criatividade pode surgir. Então, que você possa, na próxima alimentação, ou com este né, alimento que você está degustando, observar e sentir. E depois nomear. Me conta o que, que você sentiu de diferente a partir do momento em que você se alimentou de forma mais consciente. Então, inspire e expira. Tenha um bom dia e uma alimentação mais consciente.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 Eu sou a Lígia Costa e a gente se encontra.